E aí galera do Drops de Jogos, estamos aqui com o Bruno, diretamente do Paraná. Exatamente, Bruno. Décima GDC. Décima GDC, a gente sempre vem aqui prestigiar o evento, é muito legal. A gente tem um programa de intercâmbio lá na PUC que a gente traz sempre o um aluno com o melhor portfólio para participar aqui do evento. E é um evento muito bacana. Pô, 24 mil pessoas esse ano, tá muito legal mesmo, viu? Foi muito bom encontrar você aqui. Nossa, a gente... Primeira vez, primeira vez. Primeira vez. vez aqui. Aproveitando, né? Muito, muito, Nossa, muito. Nossa, é muito legal e muito... E tem galera de todos os tipos, isso que é o mais legal. Galera índia, galera de jogos grandes, muito lançamento legal. Que bacana. Gente, cruzar a rua encontrar gente que a gente não vê no Brasil. Encontra aqui. Bruno, e aí, quais são as atrações aí? O que, que você tá... tá planejando aí para esses próximos dias? Olha, essa semana o que, eu, o que eu tô muito surpreso é como tem muita aplicação legal de IA, principalmente agora nessa modinha do chat GPT é, aplicado em jogos. Uhum. Isso me surpreendeu muito ontem. Hoje eu vi uns óculos de realidade virtual pequenininhos, assim, que também chamaram muita atenção lá na Expo. É, de palestras, também muita palestra legal. Agora estamos indo até para uma do, do pessoal do Brasil, da Exatamente. Abra Games, que está tá mostrando lá o mercado brasileiro. Então, está cheio de brasileiro aqui também. Tá certo, é isso aí. Então, vamos continuar. Ó, abração vamos ali para o Zambardo para o Abração, galerinha. Beijo, até daqui a pouco, gente.